O público das lotéricas mudou, agora é uma galera mais nova, como vender mais bolões para eles? Essa é uma das dicas que eu vou te dar nesse vídeo, vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da Adora Soft. É muito comum a gente escutar os lotéricos dizendo que o nosso público está mudando, estão mudando mesmo, a gente percebe a cada dia que o público está ficando mais jovem e isso é muito natural. E como é que a gente faz para vender bolão e vender jogos para essa galera que não está acostumada? A primeira coisa, é importante você ter em mente que a responsabilidade de criar cultura de jogador neles é nossa. Afinal, somos nós que vendemos os bolões. É muito fácil a gente falar que a caixa tem que fazer publicidade, mas e até onde a gente está fazendo a nossa parte? Então vamos fazer mais e uma das dicas que eu vou te dar já começa por essa. Ofereça o produto. Se ele não souber qual é o produto, ele dificilmente vai se interessar. Uma dica que eu te dou é entregar um volante para ele, ainda que ele não vá levar jogo nenhum. Então já deixa ali na sua mão alguns volantes em mãos para que você possa conduzir a essa pessoa jogar da próxima vez que ela vier. Você quer ver uma dica? Terminou o atendimento, ofereceu o bolão, não deu muito certo? Entrega um volante junto com as contas dele e fala, ó, oh, já olha aí e da próxima vez que você vier, vem fazer um joguinho com a gente, vai que você se torna um novo milionário. Assim, você está enviando um panfleto que ele pode levar, se interessar e na volta vir na nossa lotérica. Lembre-se, bata um carimbo nesse volante que você está entregando pois assim a pessoa vai ter um volante na mão vai ter o nome da sua lotérica e quando ele voltar ele já volta fazendo o jogo na sua lotérica beleza dica número 2 para você poder fazer sempre que você quiser aumentar a possibilidade de levar informações para eles é importante que você acolha o número de telefone então peça um número de celular dele e diga ó oh, eu vou te enviar conteúdo enquanto você quiser assim você vai enviar informações e começar a nutrir ele de informações a respeito de jogos, assim você começa a criar a cultura nele. Um dia você manda uma foto de um jogo, outro dia de um bolão, outro dia de uma loteria que está acumulada, outro dia de uma publicidade de alguma coisa diferenciada. E isso vai fazer com que aos poucos ele comece entrando nesse mundo de jogos. Lembra que eu te falei no começo? Nós somos responsáveis para culturizar essas pessoas, então leve novas informações para ele. A terceira dica que eu quero te dar para poder aumentar as vendas em relação a jogos desses novos clientes é, sempre que ele vier e você oferecer um bolão para ele, oferecer um jogo para ele, preste atenção e pergunte para ele o que é importante para ele. Exemplo, o que você faria se você ganhasse os 27 milhões que está acumulado nesse jogo? Deixa ele responder, enquanto ele responde, você vai fazer o que? Vai passando as contas dele, mas também prestando atenção. E aí, quando você for entregar as contas dele, fale aí: você vai querer fazer a sua viagem que você disse para Disneylândia? Ou fazer a sua viagem para a Europa? Ou comprar o seu carro? Ou dar a casa para sua mãe? Ou repete aquilo que ele disse que faria com dinheiro. Assim, você vai ver que ele vai ser induzido a comprar o bolão junto com você. Ok? Ó, esse número de telefone aqui, ó. manda para mim a palavra VIP. Eu vou te enviar conteúdos exclusivos